Eu sou David, ao oh, domicílio! É agora é assim! <risos> Bem malta, olha quem temos hoje aqui. Hoje, teve, hoje o David vem me fazer o um domicílio. É. <risos> este é para o até já faz domicílio. Só deslocações. <risos> Bem, eu hoje tenho aqui duas coisas antes de mais, obrigado por teres vindo, e agora, agora fazes isso. freelancer. Faço sim, exatamente, vou, vou dar com as pessoas, pronto, desde que a pessoa tenha um espaço onde se possa trabalhar, não é? E mesmo oficinas e por aí fora, tenho feito esse tipo de serviço assim. Ok, tu se queres montar um alarme, um rádio... Um... Uma é estacionamento, câmaras, e uh, se por se aí fora. Se tivés uma garagem dá mais jeito. Claro que sim. Não ponho um, um homem a trabalhar lá à chuva. <risos> <cara>. <risos> Também não. Quer dizer, aqui não te sabes muito que isto se toca à chuva... É pá, é... A, gente, a gente pede para a chuva vir daquele lado. Se vier daquele é lado... Pá, eu, ali, eu ali já pus uma estufa, o objeto de uma estufa, vou plantar ali cannabis Está <risos> <risos> <-me> à vontade. Está <risos> <-me> à vontade. Tem uma natural, tem isto tudo. E pronto, hoje tenho aqui duas coisas que pode vir-te fazer. Uma, é que eu, aquele -se problema o alarme. Do, do alarme no Ibiza. Porquê? Porque eu tupei, mas não, é uma coisa que eu raramente uso, mas tupei que o carro ficou sem cruise control. Eu liguei ao David, pá, David, então montas-me um alarme e o carro fica sem cruise control. E tu disseste, ei, pois é! Pode acontecer, pode acontecer, porque nós injetamos sinal na linha CAN por causa do fecho dos vidros e do guarda-corrente. Okay. E pode interferir com a codificação da central linha, Pronto, basicamente agora temos que fazer esse sistema, mas à parte, sem ser através de CAN-BUS, e codificamos novamente o, o cruise control do carro de origem. Ou seja, fica igual só ligado de outra forma. De outra forma, como... Pronto, eu chamei cá o David. Não, senhora mãe, não. Ele disse, não, desta vez vou aí, <risos> <risos> Fazemos aqui o Ibiza e tenho ali um rádio para montar no G40. Sim. Com o outro que a gente montou lá, volta e meia não dava som. Era o defeito dele, sim. Era. Não era defeito dele, quer dizer, eu, era um rádio que eu já tinha aqui no bunker, ele já tinha tocado várias horas. Ah, pois, ok. Então já Te, tinha... Teve a funcionar durante muito tempo. E a gente montou no G40, mas aquilo não está a funcionar bem. Sim. Mas tinha ali o um novo. Vamos, vamos ir embora, ir... Vamos, ir vamos embora. Vamos embora. Queres quer é começar por o Ibiza então, ou por o G? Ibiza. Ibiza, então? Sim, senhor. Vamos lá, Ibiza então primeiro passo, o que é que estás a fazer, ou melhor, o que é que já fiz, já fizeste? Olha, já desmontei aqui umas peças, porque tinha que ter acesso aqui à centralina, Uh, porque preciso porque ela tem aqui as entradas e um USB para as configurações. Pronto, eu preciso agora ir okay, para fora. Ah, isso sai daí e ligas. E liga, sim, sim. Não, neste caso não tem portátil. Se tivesse um portátil, eu conseguia ligar logo diretamente, uh, mesmo com o alarme ligado, até para fazer diagnóstico o alarme e por aí fora. Mas como está ali o computador, Pois <risos> <risos> é, a gente, a gente fez aqui uma, uma ligação mesmo à antiga extensão e o um fixo. Passou a ser um portátil. Um carregável, é diferente, é diferente. <risos> Estavas a dizer, é que tem que ser este porque aqui tens o, é software, o software legalizado, caixinhas todas, não era só... Plan... Sim, mas tenho, eu tenho outro tenho, tenho, portátil, tenho que arranjar aqui outra forma de... Pronto, hoje não consegui trazer, mas tenho que trazer, arranjar outra forma que mais fácil. Agora vais ligar aqui e vais fazer a tal... Sim, alteração às, às, às configurações, pronto, em relação aos vidros, e depois tem okay. que de codificar novamente ali o cruise control e, e ver se está tudo ok. Pronto. Ok, bora. Estava a dizer agora, estava aqui a fazer, a escolher, retirei a opção que ele tem aqui, que temos aqui nos fios, aqui do, do um, tínhamos aqui os vidros uh, em Canbuzz, aqui, nesta, nesta opção aqui, Enabled, basicamente faço Disabled, e, e venho selecionar aqui a saída analógica, através do fio verde, Output, para subir os vidros através daqui, pronto. Ok, top. Agora é a montagem, mas ainda tenho, ainda tenho que inventar mais. Então? Ainda tenho que fazer a ligação agora para puxar os vidros. Porque ela estava feita de forma digital e agora tem que fazer de forma analógica. Tens que ir buscar aí algum fio, não? É, tem que, é este fio verde que temos aqui, tem que agora tirar aqui este, pronto, que estava tudo isolado, né? tem que abrir um bocadinho e tem que ir apanhar os fios aqui da porta, o que vai dar informação ao conforto para subir os vidros. Ah, portanto, ainda vou ter que desmontar aqui mais um parafuso. Dá-lhe! David, está a funcionar o vidro? Já fecha. Já fecha? Novamente, novamente. Ativas o alarme, o gajo depois lembra-se e fecha o vidro. Aí está ele! Aí está ele! Então o que é que fica a faltar agora? agora daqui é, do é, vacom, ativação, curso control. Pois que ele desativava. Ele desativa sozinho, exatamente. Temos que ir lá e ativá-lo. Vamos ativar! <risos> Bem, e pronto, passamos aqui para o G40, que é o homem, o David, sou David ao domicílio, ao domicílio, já está aqui a fazer as instalações elétricas, as alterações no um rádio para o outro, não é? que este rádio muda tem, ligeiramente. Muda nas fichas, tem aqui umas alterações da iluminação e por aí fora. Um, tirando isso, tirando isso. A gente já vai ver a funcionar. É, já o vejo. A gente tirou aqui este rádio. Este rádio era o que a gente tinha montado. Se vocês se lembram no vídeo, que também foi o David que fez a instalação. Este rádio ficou porreirito. Mas agora, há uns dias para cá, deixou de dar som, não sei o que é que se passa. Ora dava, ora não dava, isto é um rádio. Que na altura a gente tentou fazer uma montagem no cup, não deu. E como não deu, eu deixei-o aqui, até vos vou mostrar onde é que ele estava. Aqui na minha box, estava aqui nesta box. E andou aqui a funcionar durante tempos e tempos e tempos e tempos. Sempre para dar música aqui para o bunker. Não sei o que é que se passou quando a gente o montou no G40. Ele funcionou uns dias e depois deu-lhe uma pancada, deu-lhe um amoque e às vezes não dá som. Mas não importa, o amigo David já está aqui a fazer as instalações do rádio. Está a ficar aí um espetáculo. Olha para isto, só fios. E depois... Vai hum. tudo para o sítio, não te preocupes. Vai tudo tu para o sítio. Olha, esta lanterna também foi uma coisa que me enviaram olha, há dois anos ainda está a firme como uma barra de verde. E até é porque era para trabalhar acendendo o carro, pendurada no retrovisor. Olha, olha já viste o que é que te arranjei aqui? Maravilha. Olha, já acende? Já. Já funciona. Já temos luz? Não, não. Sinceramente nem sei. É pá, eu não, não sei. Não eu, sabes, não sei, não sei. Tu eu vou -te tens de carregar aqui. Eu vou te explicar aqui. uma coisa. Espera aí, vai aqui à home. E aqui é que é o menu. Ah. Isto, é, isto é que tu estás à procura. É, é isto vou, é que tu estás vou, à procura. Eu vou explicar. Saber ligá eu sei. Agora desta parte é pá, não me perguntem porque eu não... Pronto, vou... então fazemos, fazemos assim. Vais lá à instalação que eu já, eu já mostro à malta como é que isso está a funcionar. Está ah, ali qual, tal e qual. Enquanto o David está aqui a fazer a instalação, vou-vos mostrar aqui algumas coisas. O rádio atrás, câmara de marcha atrás, que é coisa que a gente não vai precisar, porque se o David estica o braço, toca ali atrás, portanto a gente não vai precisar de câmara de marcha atrás. Traz aqui umas fichas que a gente também não vai aproveitar estas, porque temos ali as do antigo e agora em termos de características 1GB mais 16, 4-core, é 7-inch Android 8.1 de resolução 1024x600 tem 60 w de power e depois aqui em termos de leituras lê tudo estes, estes rádios leem sempre tudo, MP3, Wave, MP4, tá, data 3GP, isto por norma lê sempre tudo tem aqui dois um, USBs frontais, tem um traseiro, tem ligação para se a gente quiser pôr um, antenas externas e tem também GPS e essas coisas todas. Como vocês vão ver aqui, o próprio rádio traz aqui no menu para fazer a marcha atrás. Rádio, que já traz um GPS instalado com o mapa da Europa. Basicamente, estes rádios por norma trazem sempre tudo prontinho a funcionar, mas a gente vai querer usar os nossos waves, as nossas coisinhas, que se a gente sabe funcionam melhor. Entretanto, David, está a chover a potes amigo. Olha aqui este meu resguardo que eu fiz aqui de proteção para os Giga mesmo, mesmo a funcionar. É pá, é mesmo o carro. É? É mesmo mesmo a amor... funcionar. Olha lá, ele já não cabia cá dentro, pá. Já não cabe cá dentro, o está a protegido. Está protegido. Está protegido. Está protegido. Está protegido. Está protegido. Bem, pessoal, vou aqui instalar umas aplicações para a gente ver isto a funcionar. Tens que apitar. Porquê? isto a Deixa de apitar meu. Isso é clientela. É clientela. Porquê? Porque eu fiz um poste, um poste... É, e não para, não para de apitar. Eu também. fiz um poste. Eu só fiz um poste. <risos> Bem, David, obrigadão. Onde é que a malta ah, te bem. pode encontrar agora com esta nova, tua nova modalidade? Olha, tenho o Facebook, depois deixo agora, o link. Agora criaste link, mesmo um Facebook tem, só, um, só para, só para o Pond de exatamente, Move. Exatamente, está ali. Para o de tem, move, tem, okay. tem esse Facebook, depois fica o link, o link no, no, no, no, no vídeo. Sim, depois deixa deixar ah, lá antes Pronto, é lá o contacto por, por, por Messenger, por WhatsApp, por qualquer das formas. Qualquer das formas vai, é só entrar em contacto contigo? Sim. Dizerem se têm ou não o material. Exatamente, é preciso saber, pronto, mas isto depois a gente... Mas tu não tinha modas se eles tiverem o um material? Não, não faz, não faz diferença nenhuma. Eu sempre trabalhei assim. Eu sempre trabalhei assim. Okay. Há pessoas que gostam de comprar, que querem ser eles a comprar, porque preferiram por ali. E há muitas coisas que eu próprio também não consigo arranjar, que eu também não trabalho com todos os fornecedores. Portanto, okay. é igual. Se eles não tiverem, tu Se não tiverem, também arranjas, exatamente. Ah, as tuas marcas, Exatamente. já sim. conheces. Bem, pronto. David, tá despachado. estás liberado. Agora eu vou instalar umas aplicações e já vos vou mostrar aqui Uh, não vou-vos mostrar tudo a funcionar, vou-vos mostrar o que é que a gente usa, porque isto faz muita coisa, mas a gente só usa duas ou três. Também é verdade. <risos> Vai, fica por aí, vamos ver o rádio a funcionar. E pronto, malta, eu vou aqui só instalar os programas que a gente mais usa. Por exemplo, o GPS. Uh, usei o Waze, como vocês já sabem, já vos tinha indicado noutro vídeo. Indica aqui as operações top, indica os cortes de via, indica mil e uma coisas que no GPS que isto trazia, nem me lembro qual era o nome que apaguei logo. Não faz nada disso e eu estou habituado ao Waze e o Waze é sempre o Ace. Se a gente agora sair aqui do menu, ficamos aqui no menu inicial, carregamos aqui na navegação e ele já abre aqui para o nosso Waze. Estive também a pôr aqui o YouTube, agora já temos aqui o YouTube a funcionar. Lembrando, eu tenho aqui o telefone a fazer hotspot e me vai dar aqui a internet para ver os vídeos. Depois é só clicar na música que a gente quer ouvir. E ouvir, pronto. E podemos ir a ouvir música. Lembrando, isto vai sempre a gastar dados. Dependendo dos vossos dados móveis. A qualidade que a gente consegue ter aqui. Conseguimos ter a 1080p. Se não me engano. Deixa-me selecionar aqui para manual. Qualidade de vídeo. Avançado. E temos aqui, podemos colocar em 1080p. Vou baixar o som só para não levar um strikezinho. Aqui do Amigo Peruca. Podemos pôr em full screen Onde é que está? Aqui. E fica a dar... Tem full screen a música, o vídeo. Se vocês quiserem ver os vossos canais, não precisa ser música, não é? podem ter canais subscritos, por exemplo, ver o canal do Yuri enquanto vão, também dá. Em termos de rádio, também temos aqui o um menu para a rádio, vocês passam de posto e tal. Falta-me configurar aqui esta parte, ainda não configurei. Também tem aqui um menu para o rádio. Entrando aqui nas definições do rádio, vocês aqui conseguem ver tudo: que é um Android 9.1, tem as definições de som. Para selecionar o vosso tipo de som, pôr nas configurações de fábrica, diversas coisas uh, configuráveis que vocês conseguem configurar aqui. Depois tem o um menu normal do Android, onde vocês têm a rede e tal, o armazenamento, o idioma, etc. Também é como se fosse um, um telefone, só que é no rádio. Os volumes, os brilhos, uh, a navegação, como, a, como eu tinha dito. Eu tenho o Waze, podem usar o Maps ou o Here We Go, que eu não gosto de nada depois temos aqui os pontos de GPS, como é que ele está a funcionar, se tiverem comandos no volante, não é o caso, né? que isto é um G40, conseguem configurar aqui também o volante e pronto, basicamente está apresentado o rádio, o rádio funciona bastante bem, até é bastante rápido, o menu é bastante rápido, a qualidade de imagem é muito boa, e eu acho que é uma cena fixe para ter no carro, mesmo. estou habituado agora a este tipo de rádios e não me vejo com outro tipo de rádios. Tem dois USBs frontais, acho que o David meteu aqui o outro USB, tem mais aqui um USB. E pronto, basicamente é isto. Se a gente acender aqui as luzes, acende a iluminação, apagamos, apaga. O amigo David faz aqui um trabalho espetacular. E pronto, malta, vou deixar na descrição o link do rádio para vocês verem mais definições dele, o preço etc. Ele estava promocional 160 160€ mas estejam atentos, às vezes há promoções e se for, caso vos interessar este rádio, vou deixar o link na descrição e vocês veem melhores características e me mandam vir, se for do vosso agrado. Malta, espero que tenham curtido. Na descrição, mais uma vez vou deixar o link do David, o link do rádio, para vocês pesquisarem tudo o que vos faça falta. Fiquem bem, um grande abraço tuc tuc, e um grande gás!